de uma, não tentativa, mas um aliciamento Exato. por parte de determinadas figuras. Exatamente. Bem, surgiu, na verdade, alguém que nos... No decorrer, no desenvolvimento da situação, podemos perceber que queria nos vender banha da cobra. Aliás, vendeu-nos banha da então, cobra. Vamos, né? vamos situar os nossos ouvintes. Exatamente. O que é que realmente aconteceu? Pois é, um, aconteceu uma tentativa de aliciamento, né? com 2 milhões. Bem, deixa-me só fazer uma, uma espécie de... de, de, de... Exatamente. Recuar um pouquinho a abordagem para que se possa perceber. Veio até a nós alguém, a semana passada, que se identificou como um, empresário, sim, sim. não é? Ah, tivemos dias a conversar, né, onde ele apresentou suas empresas, apresentou onde vive ali no, no, no colina do sol entre... empresário não revelou o seu nome Edson Diomar nós só sabemos que ele é Edson Diomar não sabemos Sim. se é esse nome Dumas. Edson Diomar é um nome oficial ou não é então um, o Edson manifestou o desejo de trabalhar conosco na área de ações solidárias mas nós iríamos como artista realizar um conjunto de ações solidárias, mas vocês vêm como artistas é tipo concretamente. Que calma só, e um, tem um cachê para vocês como artistas, ok, então ficou acertado que o Edson pagaria 3 milhões a mim e 3 milhões a UCM como artista nas suas ações solidárias, que tinha a ver com a sopa solidária, como ele chamou a entrega de donativos na algumas casas, né, que, que de alguma forma acolhem crianças e etc. E no dia coordenado para ele fazer o pagamento, ele enrolou muito, né? Nós ficamos com ele desde manhã e ele só fez o pagamento um pouquinho por volta das 18, 19 horas. Andar aqui e ali. Isso causou uma na suspensão, suspensão, né? Nós ficamos um pouquinho indignados com aquela situação fez-me esperar muito e não era necessário por volta das 14 horas o SEB disse, mano, eu tenho uma situação a atender o PIC fica paga o nosso cachê e depois eu encontro a minha parte com o PIC a iniciativa desta suposta solidária foi vossa foi, ou do suporte foi dele porque foi, foi dele. ele disse ser empresário né é, sou empresário e já trabalho nesse, nesse, nesse modelo de, tra de, de, de, de, de atividade e tudo mais então no dia, depois da noitinha, nós falamos, né? Eu disse para o Sema, aquele indivíduo não pagou como tal, né? Deixou dois milhões para depois dar os quatro amanhã. Foi que dia exatamente? Isso foi na terça-feira desta semana. Terça-feira desta semana. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou lá, né? E vou, mas vou dizer que você desistiu, porque você está enrolado, você está fazendo as pessoas perder muito tempo. Então, vou volto. Sei para mandar, falei lá o telefone Edson. O meu desistiu, mas eu vou continuar. Ok, tá Chego no sítio, encontro um cenário montado para uma conferência de imprensa: é uma mesa e três microfones, cadeiras e um amontoado de camisolas brancas, Onde de cor branca, que é esse branca sítio? no Colina de sol. Né? No Colena de Sol está ali, no, no, no, no, no, no, no Talatona Talatona, casa número 7 Exatamente, Talatona, né? na casa número 7 Veja o seguinte Eu chego e pergunto Edson, isso é o que? Ah, vamos fazer uma conferência de imprensa Essa Conferência de restaurante. É um condomínio É um condomínio. É condomínio. É condomínio Conferência de imprensa Edson, por que, que nós vamos fazer uma conferência de imprensa? Não, você vai fazer uma conferência de imprensa a desmamar da UNITA. Dizia, mas por que eu vou me desmamar da UNITA? Eu não sou militante da UNITA. Ah, não, e então tal fica só calmo. Criou-se ali um ambiente não muito bom e eu receei a minha vida naquela altura. No entanto, como já tínhamos coordenado com o UCM, não atende se não for eu a ligar. E... Então, saímos da sala... Quantas pessoas estavam nessa sala mandando? Eram entre 6 a 8 pessoas. Eram jornalistas? Ah. Identificaram-se como, si, como, Identificaram como tal. Eu não consigo... Ah. Não havia uh, microfones com logotipos? É, os logotipos eram da empresa dele, o Ponto News. Sim. Mas ele, ao longo do tempo, falava que é um jornal virtual. Depois, já disse que é uma TV e não sei o que é. Pronto. Então, como eu estava em risco, e eram tantas pessoas que podia, podia ser molestado, fiz o quê? Na perspectiva psicológica, criar um discurso como que, há ah, estou dentro, estou dentro. De dentro. Eu disse, mas Edson, eu vou falar mal da UNITA por 2 milhões? Ele disse, não, eu vou buscar mais um valor, vou acrescentar, vai ser entre 50 e 35 milhões. Ele sobe no carro e sai. Eu pego no telefone, ligo para o CM. Mas pedia-lhe, abrem essa porta, a porta estava fechada, nós estávamos do outro lado do quintal, né, na parte digamos, da parte de frente, que dá acesso à rua, eles abriram a porta e eu fui ficar na porta de entrada. Então, enquanto falava, controlava o cenário para sair dali e não ser seguido, pelo menos, né, ou pelo menos não ser visto, mais concretamente não ser visto. Assim que eu saio, eu lhe para mano, me pega no ponto X, porque a situação aqui não está boa. Você me vem ao meu encontro. E o Edson liga para mim eu já não atendia. Quando ele liga para você já estava a fazer ameaças. Seriam que horas? Eram por volta das 19 horas. Vou matar o teu amigo, isso e aquilo, isso e aquele outro. Então, você me pega e voltamos. No dia seguinte sentamos, mano, precisamos devolver esse dinheiro. Edson, envia a conta que vou devolver esse dinheiro. Ele enviou uma conta do Banco Bai, em nome de Erickson Romão da Silva. Mas depois nós sentamos, disse Mano, vamos devolver o dinheiro. Mas não existe, não temos planificado uma ação de denúncia. E é complicado, porque Devolver simplesmente sem denunciar, nós ficamos vulneráveis. Eles podem nos matar na perspectiva da glória, de aqui. Daquilo. Porque no mesmo dia o Edson chegou a dizer assim Fala só que o ACJ vos manda fazer manifestação Fala que a Unita não, não, não, tem estado a, a patrocinar Manifestações, diga que, que a Isabel dos Santos é, é, Financiou drones para vocês fazerem coisas, manifestações Com cobertura de drones e não sei o que. Não se preocupa que você vai ter a proteção Segundo o Edson, ele disse, eu trabalho com o Presidente da República e, o e com o Comandante-Geral. Então, houve um dia em que o Edson meteu, ligou, segundo ele, para o Comandante, e meteu o telefone e hoje nós ouvimos, mas o outro lado, eu não consigo precisar ser o Comandante ou não. Só sei que o outro lado não se limitava, ou seja, limitava-se a dizer, ok, tudo bem, ok, tudo bem e até já. Então, é, no dia em que o Edson estava esforçado para fazer aquela atividade, para fazer é, o, o coisa, né, o, a tal conferência de imprensa a, contra a Unita, ela ainda liga para um outro amigo dele que diz: para mano, é, eu preciso do nome daquele outro, o chefe dos revus. É, o, o outro indivíduo disse: Adolfo Campos. Então, vai para lá, se você não quiser, eu vou falar. Com, com, com, com o Adolfo Campos, eu tenho mais dois grupos que eu posso fazer. Esse tipo de... Eu disse, mas não faça, então. Faça. Mas então, isso é recuando um coxito. Né? Depois é que eu consigo sair dali. Com o CM nós estruturamos formas de devolver. Depois, até chegar ao ponto de que não se pode devolver sem que as nossas vidas estejam seguras. E a forma como nós encontramos essa denúncia. Dizer ainda que hoje... Hoje. O dinheiro foi dado via transferência bancária. Não, não, não assim. a queijo. A, a mão, assim, isso foi na mutamba. Assim. Então, é, prestes a fazer a transferência, o Edson mando uma mensagem a ameaçar. Minha, minha eu liguei para ele e disse, Edson, já não vou te, é, devolver esse dinheiro sem uma denúncia. Vou à Rádio Despertar agora, vou fazer uma denúncia e depois é que eu devolvo o teu dinheiro. Então, depois ele faz um áudio a dizer, a ah, você é blá blá blá. é uma situação complicada, porque, do ponto de vista de lógica e de razão, se você me convida para uma ação solidária, eu vou para tal ação solidária e não encontro uma ação solidária, quem está burlar o outro não é aquele que vai, quem está a burlar é aquele que troca, faz uma inversão da realidade, ao invés de uma ação solidária, monta um cenário a, a, para a conferência de imprensa. Onde, segundo ele... Vocês perceberam mal é o, qual era segundo, o seu propósito? Não, é simples. É simples. Quando ele te diz que uh, eu preciso trabalhar com vocês, porque sei que também posso trabalhar com músicos de intervenção, né? sabemos que vocês fazem alguns shows, sabemos que, que, que vocês lançaram, têm projetos lançados, projetos revolucionários, e quero trabalhar com vocês como artista, estava claro que ele queria, ou seja, ele montou um discurso, trabalhado na hipocrisia, para nos enganar. Se nós fôssemos os dois, seria muito arriscado. Ou, seria, ou seríamos molestados se nós não fizéssemos a, o tal, o tal, a tal conferência, ou seríamos mortos ali sem que ninguém soubesse. Então, trouxemos esse... esse os montados estão aqui, temos o número de conta do Edson, um, em nome de Erickson Romão da Silva, do Banco Contra o Banco BAI segundo ele, vamos fazer o depósito, a devolução do dinheiro, mas são 2 milhões aqui, são 2 milhões. O, o contrato, como artista, eram de 6 milhões, 3 milhões para cada. No entanto, ele, quando faz essa inversão, né, ele deixa os 2 milhões. Agora começamos a perceber que. Havia provavelmente a intenção de dar só 2 milhões e, e nos fazer falar mal da UNITA por 2 milhões, nos deixar mal eh, na situação, sujar o nosso nome como ativistas e rappers. Então nós queremos pedir, apelar mesmo ao comandante da polícia, comandante-geral da polícia, não sei se está a trabalhar com o Edson, mas se estiver a trabalhar com o Edson, o Edson é um maluco. Ah, o Sr. Presidente da República, se estiver a trabalhar com o Edson, o Edson é um maluco. Está a colocar a vida das pessoas em risco. O Edson uh, uh, não tem escrúpulo. Nós tememos pelas nossas vidas, porque o Edson escreveu uma mensagem a dizer Mano, eu te, te encontro onde quer que estives. Uh, o Edson fez um áudio a dizer Eu vou te matar numa manifestação, não vais saber quem te espetou uma faca pelas costas. Então, as nossas vidas... Estão nessa altura nas mãos do Edson. Nós corremos perigo de vida por causa de um maluco que se chama Edson Diomar e tem como empresa uh, um o News Andy. e Andy 15. Andy 15. De o facto de as vossas vidas correrem o risco, é só por este sentido que vocês decidem devolver este dinheiro? Não, a situação não é bem assim. Nós queríamos devolver, porque sentimos que fomos enganados. Então, você chama o indivíduo para uma ação solidária, depois já tens de fazer uma conferência da imprensa. É aquilo que eu disse. se nós não, não, não arquitetássemos o modelo de ir um ou outro ficar, nós dois teríamos ou morrido ali ou ter sido completamente molestado. Mas para eles não deixarem rastros, porque qual é a situação? Devolver só, e nós pedimos a conta já há dois dias, para, devolver, para fazer a devolução, mas ficamos ainda a fazer cálculos com o pensamento. Devolver só, sem uma denúncia, eles podem nos apagar na perspectiva da queima de arquivos. Então... Viemos para fazer a denúncia, vamos fazer a devolução, vamos tudo fazer é, para que a devolução seja feita amanhã ou na segunda-feira. Porque amanhã é sábado não sabemos se os bancos todos abrem, mas domingo não abrem, mas sabemos que na segunda-feira... Se hoje... o dinheiro foi dado em teste, por que a devolução deve ser por via bancária? Ah, por uma questão de segurança. Ele queria enviar alguém, vou enviar o meu motoboy para, para a devolução bandera. do dinheiro... Não sabe, você está virando um motoboys. E se bar... levarem a polícia para fazerem a devolução? Não, não. não eu, desculpa, envolvendo o nome das figuras que o Edson mencionou, não então é um temos segurança em, em recorrer né, às instituições de direito. Não é seguro. Não é seguro para nós. Não é seguro. Só uma é questão. Caso esta garantia fosse acima de 2 milhões, falariam nesta suposta... Mas coisa ele estava trazendo 50 a 35 ah, Desculpa, desculpa. desculpa. Eu, eu me chamo UCM, não é? Sou músico de intervenção e ativista. Sou um pouco conhecido na nossa sociedade, não é? Também sou membro da Sociedade Civil Contestatária, SCC. Eu, UCM, recentemente já fui aliciado com 20 milhões de quase uma carinha em nova. Isso está aí a rolar essa informação nas né, redes sociais faz tempo, não é? O senhor Edson, quando veio, na altura, veio com essa perspectiva de, de uma ação filantrópica e no decorrer daquilo que foram as nossas abordagens, começou a citar nomes de pessoas que até disse no Mano, aqui isso está me cheirar banho de cobra. Mas como já mantemos relação, já tivemos relação com ele, vamos com o caso até o fim para não ver no que isso vai dar, sim. não é? sim, sim. Senão nós podíamos ter desistido. Sim. Depois tem mais. Quando eu denunciei as primeiras tentativas de, de, de, de aliciamento, estavam a falar que era mentira. Hoje estão aqui as provas. Yeah. Eu, não, eu, eu sou, sou uma pessoa desempregada, não vou conseguir ter esse maço de dinheiro. Vou tirar isso de onde? E vejo que não tem marca do BNS e eu nem passou no banco, talvez. Não sei, não tenho provas. Não tem marca do BNS, está onde? Não tem, mas está selado ou não está? Está aqui. Tá aqui. Mas há garantias que nestes dois volumes tenha 2 milhões de. Segundo ela, diz que nos deu 2 deu, deu milhões do Kwanzaa. Sim, tem aqui, de, são dez eh, maçuzinhos, de, e, de, e, de, e de de depois tem vidas, mais, e de depois eles. tem mais, quando o meu mano, quando o Pique sai do interior da casa dele, ele viu que já não tinha hipótese de gravar com ele, disse ele ligou, ligou para mim, disse a mim, disse, o Sérgio, se queres mudar a tua vida, vem aqui agora, Sim. vai mudar de vida, o C.J. nunca te deu nada, não vai te dar nada, a UNITA nunca te deu nada, ele disse, meu caro, desculpa, alguém te disse que eu sou militante da UNITA? Eu não sou militante da UNITA e nunca fui. Eu simplesmente sou um ativista e músico de intervenção. Se alguma vez você viu as minhas fotos nas redes sociais com o presidente da UNITA, é porque eu fui convidado para cantar em algumas atividades da UNITA. Sou isso e ponto. Há uma citação que é importante. Nós, no princípio... Ficamos uh, com alguns receios, mas queríamos ver, queríamos ter certeza né, para, quando você falar sobre o, o assunto, ter bases de sustentabilidade, ou seja, a tua opinião ter bases para ser uh, devidamente sustentada. Ele, no início, fez uma espécie de contrato onde envolveu MPLA, envolveu UNITA. E nós perguntamos, mano, se você é simplesmente empresário, porquê? Não, eu estou a te dizer aqui que eu não trabalho com um empelar não tem nada a ver. epá, se ah, mano, mas descarta esse teu contrato. Então, a partir dali nós começamos a ver uh, as coisas não muito boas. Mas disse, mano, vamos ver até onde ele vai chegar com isso. É assim. Então, no desenrolar desse assunto, veio uh, a perspectiva das ações solidárias. Afinal, a ideia dele era... É, dar os 2 milhões, uh, nós aparecíamos lá para tal ação solidária, e não acredito que aquelas pessoas todas estavam ali, só mesmo para assistir. E não sei se na parte de cima não tinha outras pessoas. Ontem, por, por exemplo, quando eu, eu falei... Essa alegada conferência de imprensa, caso se fiquisse houve a revelação em que órgãos de pediam serviço? Sim, de, de, de, chegou a isso. revelar, Dom. Vai falar, na, vai para passar na TPA? Na TV Zimbo? Na TV Zimbo, Latina Line, e por aí afora. E nós, eu, perguntei, eu perguntei, e por quê, que? a TV Zimbo, o TPA vai passar as nossas coisas, se nunca nos deram ouvir. Um Sim, porque eu, eu o é o Yupi que tivemos um projeto denominado eh, Show da Resistência. Nunca tivemos esses órgãos para fazer <risos> cobertura. Como é que hoje, hoje, hoje, vocês estão interessados em, em que a gente vá para dar uma, uma conferência com esses órgãos? E depois para manchar um partido? Houve Sim. uma fase em que, uh, do ponto de vista estratégico, né, do ponto de vista estratégico, nós dissemos assim ao é, Edson, fomos um pouquinho no jogo dele, para saber qual era verdadeiramente a sua, a sua a intenção. A intenção né? Foi a partir dali, que ele revela, eu tenho, eu tenho negócios com o Presidente, não sei se tem ou não tem, mas foi o que ele disse, e eu tenho uh, uma conexão muito forte com o Comandante, porque o Presidente pediu para tratar isso com o Comandante. Eu reporto ao Comandante, o Comandante reporta ao Presidente. Foram as palavras dele. Uh, é que, e era importante, né, nós... Fizemos uma espécie, entre aspas, de cedência só para colhermos um pouquinho de mais informações. provas? Provas de. de... de... de... temos gravações de do edson. Edson. Temos gravações gravações edson. edson. Temos gravações do Edson. Temos gravações do edson. Edson. Edson. edson. Mas as gravações do Edson. Ele, não, ele agora tenta uh, uh, mentir em relação à ligação dele. Ele diz, eu estou a ver em nome pessoal, não estou a ver em nome do Presidente, não estou a ver em nome do, do, do, do Comandante, não estou a ver em nome do ACJ. Ou seja, ele faz um discurso completamente desarticulado, completamente eh, sem nexo, só para limpar um pouquinho aquilo que ele dizia no, no, no, no início. E, e, e tem mais, tem mais. Ele por telefone. Por telefone, eu notei que ele ficou desequilibrado, chateado, quando pediu com que eu fosse para lá de querer mudar a minha vida, Eu disse, mano, desculpa, eu não venho para ali. Ele disse, vocês não são os únicos livres, os únicos líderes do ativismo. Existem muitos ativistas. E como se não bastasse, nós temos uma agenda, uma agenda no sentido de silenciar todos os ativistas para não saírem às ruas. Né? Nessa, nessa fase do protesto Contra os resultados eleitorais Porque a maior parte dos movimentos querem sair Então, deu-me perceber que o Edson Segundo ele está a ser usado por uma agenda Para silenciar as vozes de pressão Dos movimentos da sociedade civil Não é? Muito bem é... E, e, e, e, e, tem e, e tem mais e, e, e, e tem mais, e tem mais Eu não vou fugir da minha casa Não, hoje vou dormir na minha casa A partir do momento que eu estou a dar essa entrevista No dia que eu sair do lado, deixou o pique na casa dele Eu não consegui dormir na minha casa eu disse, essa gente com um brinca, ele já nos mostrou que com um, um, um lapso consegue localizar qualquer pessoa eles conseguem, porque ele mostrou-nos que trabalha com o sistema. Então eu não vou dormir na minha casa, dormir fora da minha casa, mas eu vou dormir na minha casa. Algo que aconteça comigo, comigo, com a nossa família, conhecemos é quem são os carrascos que podem nos tirar a vida. Conhece, que a Angola e o mundo saiba quem são as pessoas por trás disso tudo. Algo que aconteça comigo, com meus filhos, com a minha esposa, com a esposa do Pique, com o filho do Pique, sabe o mundo, a Angola, sabe quem é o Edson e as pessoas estão por trás do Edson conhecemos os nossos carrascos. Por isso é que na música, o Veterano disse: quando eu for assassinado, vamos re-feliz, porque eu sei quem vai me matar. Muito bem, Pique e o CM, não sei se você tem mais um dado a estamos a terminar. Só queremos fazer um apelo, né? Mais uma vez, ao Presidente, ao Comandante, nossas vidas hoje estão nas mãos do Edson Diomar. E, um e uma mensagem para Angola. Se nós morrermos, ou por acidente, ou por atropelamento, ou por tiro... Seja por, por um qualquer via, por qualquer via. É Edson Diomar. E nós vamos divulgar os áudios onde o Edson afirma categoricamente que vai nos caçar para nos matar. Vamos também, vamos também divulgar o, o, o, o, o contacto dele, a, o número da conta bancária, vamos saber quem é que está por trás daquela conta, quem é aquela pessoa, aquele número, aquele nome que ele deu na descrição. Vamos saber quem é o Edson. Vamos saber quem é o Edson. Okay. Muito obrigado, tem a obrigado, nós, sim, obrigado, obrigado por terem vindo. Obrigado a nós. Agradecemos, agradecemos imenso por nos terem recebido. Muito bem. Foi então a conversa com muitos institutos de intervenção social e ativistas.